pessoal começa aqui na, na guarda Aranha Estico Estouro a pegada E laço Volto de frente Tiro, puxo Puxo o braço do Henrique Piso no quadril A mão que está segurando o pulso do Henrique Vai para a calça Puxo o meu quadril de lado Entra o meu joelho Agora, ó, a perna que está laçada O braço que está laçado É a perna que eu vou derrubar ele, Puxo minha perna para trás e ganho 10 kg. Os os